O Bitcoin continua muito bullish buscando romper essa LTB aqui importante. A gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo. Eu vou mostrar para vocês a minha estratégia para operar esse possível rompimento do Bitcoin. Porque se o Bitcoin fizer esse pivôzinho de alta aqui, pessoal, a coisa pode ficar bem interessante. Então vamos lá pessoal, não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa seu like aí, também comente aqui abaixo para poder saber o que você está achando das análises. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, se inscreve no canal e também aqui ó, participe do grupo Telegram, são mais de 13 mil pessoas no grupo, tá, então realmente muito bacana para todo mundo que está aqui em criptomoedas, vale a pena participar, trocar ideia aqui, o que o pessoal está investindo, o que eles estão conversando aqui é bem interessante, o pessoal de todos os níveis aqui, tá, então vale muito a pena acompanhar também. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, vou mudar para o terminal da Tana aqui que tá com mais detalhes, né? Então pessoal, vamos dar para o gráfico diário também que fica um pouquinho mais fácil de a gente poder enxergar. A gente está aqui agora querendo buscar uma romper uma região importante aqui do no Bitcoin, né? Vamos ver se a minha internet vai me ajudar aqui agora, né? Bom, então tá aqui. A gente está querendo buscar aqui agora, pessoal, romper essa LTB que está formando aqui agora, né? Tem esses toques aqui, ó, um toque, um toque aqui, dois, terceiro toque aqui nesse momento, né? A gente está aqui, inclusive, acima de uma região importante aqui, ó, no limite, na verdade, né, dessa região aqui do VPVR, pessoal. Tá? Então, aqui a gente teria um suporte muito bom nessa faixa aqui dos 47 mil dólares. Um suporte bem interessante. são fundos aqui também, né, outros topinhos que o Bitcoin fez. Então, a gente tem suportes interessantes aqui. Tá? Vamos ver como é que vai ser, como o Bitcoin vai se comportar aqui agora. Uh, no gráfico aqui, pessoal, vou mudar para o gráfico de 4 horas, vou mostrar para vocês aqui. A gente tinha uma divergência bearish na verdade, que acabou aqui agora... É se desfazendo aqui, a gente tinha essa divergência aqui agora para o Bitcoin, estava acompanhando, né? Então essa divergência aqui, pessoal, a gente tem o um preço aqui subindo, né? Ah, enquanto a gente tem aqui o RSI, né? Estava caindo aqui com o RSI, e agora nesse momento aqui a gente conseguiu fazer esse rompimento aqui, tá? Interessante para o Bitcoin. Tá, pessoal? O que eu estou acompanhando aqui agora é o seguinte, está na região complicada aqui, tá? Eu não conselho ninguém aqui, por mais que tá é interessante que o Bitcoin está acima, no região do PBR, acima dessa POC aqui, inclusive, ó, eu acho complicado de entrar aqui agora, tá? Eu esperaria aqui nesse momento, ó, ou o Bitcoin, Vou desenhar aqui para a gente ficar mais claro. Ou a gente esperar que o rompimento, pessoal, tá? O rompimento com volume, tá? acompanha o volume também. Com o volume aqui agora, a gente romper para cima, né? E esperar que até inclusive que testar essa região aqui, a região de 52 mil, se for 52.900 dólares. Ou romper um pouquinho acima e ter aqui pelo menos fazer um, um pullback aqui, ó, para confirmar esse rompimento para a gente conseguir entrar uma operação aqui agora, tá? Porque acho bem arriscado nesse momento aqui a gente entrar é, numa operação para o Bitcoin. Tá, se o Bitcoin fizer isso aqui, ele com romper essa LTB, né, romper e conseguir depois fazer um reteste, conseguir subir com o preço aqui, com o volume, pessoal, pode ser bem interessante fazer uma operação. Nesse momento aqui agora, eu estou olhando para isso, ou então, pessoal, buscar retestar essa região da POC aqui, que está aqui nas regiões dos 47.659 dólares, tá? Então, inclusive, aqui seria interessante acompanhar essa LTB aqui também, estou acompanhando aqui também aqui agora, essa LTB que é bem importante e vem lá de trás, até vou deixar um uma cor um pouco mais forte aqui para a gente poder ver. Uma cor mais... Uh, aqui vou botar uma cor uh, azul aqui pra ficar bem claro para a gente ver. Essa LTB aqui é bem importante, tem vários toques aqui, ó pessoal. Então a gente poderia ver se o Bitcoin não conseguir romper aqui agora, tá? É, vamos mandar uma olhadinha de indicador de sentimento daqui a pouquinho, porque está bem bullish na minha opinião, tá? O Bitcoin tem risco aqui de romper nesse momento. Só o volume puxar aqui, pessoal, tá? Não vai ter o que fazer. Então... Uh, se o Bitcoin não conseguir romper aqui agora, eu, tô, eu vou começar a olhar retrações aqui Fibonacci, tá? uh, essa região da POC aqui, mas também essas retrações Fibonacci aqui desse fundo, pessoal, tá? A gente não tem uma correção forte para o Bitcoin ainda, então esse fundo até esse topo, a gente pode ver o Bitcoin aqui, a região dos 382, né? Que o Bitcoin já testou, na verdade, aqui essa região, tá? Então a gente poderia buscar a região de 0,5 aqui, que seria a região dos 45.600 dólares. Então essas regiões aqui, ó, região dos 47.000 dólares, Uh, eu diria, pessoal, seria uma entrada mais conservadora avaliar essa região aqui dos 45.600 se Bitcoin buscar, tá? Mas as coisas aqui estão bem, uh, bem bullish, o indicador de sentimento apitando para mim aqui agora que a gente pode ter, qualquer momento esse rompimento pode vir, pessoal, tá? Então a questão é a gente reagir aqui ao gráfico, tá? Não tem como saber se vai acontecer isso, já aconteceu, isso aqui, aqui agora, a gente vai reagir ao gráfico e a partir disso aqui buscar... Fazer a melhor entrada possível, tá bom? Se a gente fizer esse rompimento aqui desse pivô, pessoal, esse é o pivô aqui que eu tô olhando também aqui, eu vou mudar para o gráfico de um, de um dia de novo. A coisa vai ficar bem interessante para o Bitcoin, pessoal. A gente vai ficar aqui, né? Formar aqui, confirmar aqui essa onda 3 que eu venho comentando para vocês também, tá? Então a gente tem que ter aqui agora, né? Essa aqui seria a onda 1, né? Não sei se eu consigo puxar aqui o Elliott aqui no terminal da Tani. Então aqui a gente tem essa onda 1 aqui formada para o Bitcoin, tá? Formou aqui a onda. Opa, essa aqui não é a onda de puxar as ondas 1, 2, 1 a 5 então onda 1 aqui ó, a gente teria aqui uma onda 2 e poder formar aqui a onda 3 pessoal tá? que realmente isso aqui poderia catapultar o preço e fazer uma nova máxima histórica tá? obviamente a gente romperia aqui na minha opinião essa região aqui de 65 mil dólares tá? então pessoal, isso que eu estou acompanhando aqui agora só que essa onda 3 aqui ainda ela pode ter né, uh, mini ondas dentro dela, né? então a gente pode ver aqui agora essa região de retração pode ser interessante tá a gente acompanhar Fiquem atentos aqui agora, se a gente romper, eu aconselho vocês a entrarem aqui no possível pullback aqui do Bitcoin, porque a gente tem, tem, tem muita armadilha para o Bitcoin, né pessoal? Então fiquem atentos aí, é interessante avaliar pullback, acompanhem o volume também para antes de vocês entrarem em operação, né, porque a coisa pode ter aqui realmente bastante armadilha para o Bitcoin. Tá, vamos olhar aqui também o Trade tem alguns detalhes para mostrar para vocês aqui no gráfico de 4 horas, de alguns indicadores também que eu estava acompanhando aqui, ó. O OBV pessoal, tá interessante também, a gente tem o volume aqui, ó, subindo, né, o OBV subindo aqui, tá, isso aqui é bem interessante, mostra aqui a tendência, né? a tendência aqui, o volume acompanhando aqui o preço, tá, isso aqui tá bem interessante. Do gráfico 4 horas, que também a gente tem aqui o, o MACD querendo fazer um, um cross aqui nesse momento, tá, então bem, bem bullish também. A questão é que a gente está aqui agora no RSI também, praticamente uma região aqui de sobrevenda, né, então tem que ficar atento aqui no 4 horas também, nessa região de sobrevenda, mas... Para o Bitcoin também é uma região muito complicada, a gente pode subir um pouquinho mais, mas essa região que o Bitcoin está aqui ó, é uma região que a gente tem bastante resistência também no RSI, tá? então fiquem bastante atentos. Eu comentei para vocês também, pessoal, que essa região aqui, a região, o próximo alvo para o Bitcoin, aqui, na minha opinião, seria essa região aqui, o CPR na região, do, uh, aqui no R1 do CPR mensal, que está aqui na região dos 51.300 dólares, tá? então essa região aqui a gente poderia com certeza ter uma, uma região de resistência para o Bitcoin, Aqui, aqui ó, a gente bater, por exemplo, aqui eu vou desenhar para vocês, o que eu né, imagino se a gente fizer esse rompimento dessa linha aqui, ó poderia fazer isso aqui. Então, ir buscar aqui essa região, né, ter resistência aqui no, no R1 do CPR mensal, a gente fazer um pullback aqui, né, e daí a partir daqui, pessoal, a gente ter essa, esse rompimento. Mas tem algumas coisas, pessoal, que estão mexendo bullish aqui, tá, que, que na verdade é indicador de sentimentos, eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho. Mas também, pessoal, a gente tem que acompanhar aqui os mercados racionais, né, SP500, está me deixando um pouquinho preocupado, na verdade, aqui, tá? A SP500 aqui está numa região ainda perigosa, tá? Então é isso aqui pode botar risco Bitcoin. Acredito que muitos traders aqui vão segurar a, o, o facho deles aqui nesse momento porque é querer operar que romper o Bitcoin nesse momento com a, com a, com a SP500 na situação que está, né, é um pouquinho complicado na minha opinião, tá? A gente vai dar uma olhadinha na SP500 daqui a pouquinho, mas acompanha aqui o R1 do CPR mensal que está aqui na região dos 51.300 dólares, né? Nesse rompimento a gente podia ter essa resistência aqui, que a resistência eu comentei para vocês no vídeo de sábado, eu falei, eu tava na praia lá, eu falei pra vocês, pessoal, essa resistência aqui, região de 51 mil dólares, vai ser o, o nível que a gente vai ter, né, muita resistência, inclusive, é a daquela retração Fibonacci, é, desde lá de, de abril, né, até julho, né abril topo, julho fundo, a gente teve Toda aquela região de, uh, né, de retração do Bitcoin. Então, a região de 51 dólares é o ponto-chave que a gente tem que romper aí. Tá? A gente rompendo aqui esse R1 do CPR mensal, pessoal, tá? É, obviamente vai ter também essa resistência aqui nos 52.700 mil dólares. Né? Mas para mim aqui a coisa vai ficar bem interessante, porque aqui, aqui pessoal, acho que esse, esse, essa região aqui não vai ser tão difícil de romper, tá? Mas vamos ver. Fazendo esse pivô de alta, vamos dar uma olhadinha aqui nesse pivô de alta. Eu limpar aqui o CPR mensal o, o pivô de alta que eu vou mostrar para vocês que eu tô de olho aqui, a gente pode ver o seguinte, pessoal, isso aqui tá bem interessante, a gente fizer esse pivô de alta aqui para o Bitcoin, vamos dar uma olhadinha nesses níveis aqui, tá? Quais são os alvos para Bitcoin se a gente fizer esse pivô de alta? Isso aqui é bem interessante, tá? Uh, então, no, no melhor cenário que a gente rompesse esse, fazer esse pivô de alta aqui, pessoal, eu vou olhar esses níveis aqui para o Bitcoin, ó, tá? Nessa, nessa, todas essas regiões de Fibonacci aqui, o próximo alvo no rompimento dessa região aqui dos 53 mil dólares, tá, o próximo alvo Bitcoin seria essa região aqui, ó, Região dos 67.380 dólares, tá? Então a gente faria uma nova máxima histórica, né, buscaria o primeiro alvo. O segundo alvo aqui a gente teria, teria aqui a região dos 77 mil dólares. E o terceiro alvo aqui, pessoal, a gente iria lá para a região dos 90, 90 e 91 mil dólares aqui, tá? Então o Bitcoin poderia fazer essa, inclusive essa onda aqui, pessoal, formar aqui essa onda 3, que pode ser uma onda... É uma onda bem grande, muito maior que essa onda 1 aqui, na verdade. a gente puxar uma extensão Fibonacci, e desse... Vou puxar a extensão Fibonacci para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Com certeza a onda 3 seria bem maior que essa onda 1 aqui. Então vamos fazer isso aqui, esse exercício, ó. Então, aqui, extensão Fibonacci, desse aqui, tá? Então, se a gente repetir aqui agora para a onda 3, repetir aqui o feito, pessoal, tá? pelo menos aqui, eu acredito que essa onda, essa onda 3 aqui ele faria pelo menos o dobro aqui dessa onda 1 aqui, buscar a região dos 86, 90 mil dólares. Então, a gente pode buscar esses três alvos que eu comentei para vocês, tá? Pelo menos aqui a região do 1.68, com certeza aqui, pessoal, tá? Mas, enfim, estou bem otimista com o Bitcoin, mas aqui agora, no curto prazo, tem que tomar muito cuidado que tem armadilha. Vamos olhar aqui os indicadores de sentimento, tá? Eu acho que é também interessante a gente dar uma olhadinha aqui agora, puxar aqui, então, o TRDR para a gente acompanhar. Isso aqui tá mexendo muito bullish pessoal, olha só. Por quê, ó? É... O que tá mexendo Bullish aqui, pessoal? A gente tem o, o Long Short Rate aqui é uma região muito baixa, tá aqui na região de praticamente 0.78 aqui, pessoal, muito baixo mesmo, tá, a gente tem o Open Interest aqui subindo bastante, tá, que aqui, então, o pessoal tá querendo shortar Bitcoin aqui, tá doidado, tá, na minha opinião, então isso aqui tá, vai, pode gerar muito aqui, pode gerar uma, uma, pode gerar um pump do Bitcoin muito forte para liquidar esses shorts aqui, tá, isso aqui, minha opinião, tô lendo aqui agora, a gente tem a fund Fee também que tá, em regiões aqui próximas aqui de negativo, então tá bem interessante, a questão toda que a gente tem aqui agora, essa, esse book de ordens aqui, né pessoal, a gente tem na região de 1% aqui, é, bem próximo, mas a gente tem bastante venda aqui na região, ó. a região de 51 dólares, com certeza a gente vai ter bastante venda aqui, mais venda do que compra, tá mas para mim esse book de ordens varia muito rapidamente também, eu não, não, não confio tanto aqui, tá? é muita, muita baleia posicionando ordens aqui para botar medo no mercado, fazer o pessoal vender mesmo, para daí sim eles liquidarem a galera, tá? Como funciona esse mercado? Tem muita manipulação mesmo, então fiquem atentos. principalmente para mim, isso aqui tá mostrando que a gente pode ter pump do Bitcoin, mas vamos aguardar a confirmação para a gente poder entrar aqui numa operação, tá, pessoal? Então, pessoal, não se esqueça também, quem tiver experiência aqui com, né, quiser operar, tem algumas promoções interessantes no meu canal aqui, vou mostrar para vocês. Ó, a Binance tá oferecendo aqui a 100 dólares para novas contas, tá? Então, US 100 dólares de bônus, tem três etapas você, uh, né, a. Uh, receber esses bônus aqui vou deixar o link também aqui na, no comentário fixado aqui no, na descrição do vídeo então uh, se você quiser fazer uma conta nova que eu recomendar para alguma pessoa que não tem conta ainda você pode receber aqui $100 e desconto em taxas também aí tá? a Prime SBT para quem tem experiências com experiência aqui com o com com mercado futuros tá é, quiser receber aqui 50% de bônus de depósito a Prime SBT está oferecendo aqui 50 Então, se você depositar mil dólares você ganha 500 dólares em margem gratuita para você operar, né? Margem gratuita adicional para você operar na corretora, tá? Mas só para quem tem bastante experiência com o mercado futuros, tá bom, pessoal? Então, basicamente o que eu tenho para vocês aqui agora no vídeo de hoje é isso, pessoal. Vamos olhar aqui sobre o Bitcoin, né? Vamos olhar aqui esse 500 estão rapidamente. Porque isso aqui tá me deixando um pouquinho aflito, né, pessoal, ainda? Vou puxar aqui o gráfico da SP500, dá uma olhadinha aqui o que tá acontecendo aqui, também tá aumentar um pouquinho essa tela, fica um pouco mais fácil a gente ver. Então aqui esse é 500, pessoal, a gente está numa região aqui ainda meio complicadinha para esse pequenos aqui, aqui, tá? Então, eu estou acompanhando aqui essa outra linha de tendência aqui amarela, tá? Deixa eu limpar esses indicadores aqui. Essa linha de tendência aqui amarela tá muito importante. E não perder esse fundo aqui, ó. Esse fundo na região dos 4.200 pontos aqui seria bem interessante a gente ficar acompanhando. A gente teria aqui, de certa forma, aqui no VPVR, teria também um certo suporte aqui nessa região, tá? Então vamos acompanhar aqui agora de perto, porque. Isso aqui é importante para o pro, pro Bitcoin, pessoal. A gente tem uma correlação, tá? Recentemente a gente teve pouca... O Bitcoin é uma descolada um pouco desse P500. Mas se esses mercados aqui tradicionais virem para baixo, pessoal, não vai ter Bitcoin que segurem, tá? Então, fiquem atentos aqui nesse, nesse P500. Botem o um alerta de vocês também aqui, tá? É, porque isso aqui para mim tá botando risco aqui ainda, tá? Tô acompanhando aqui, lendo notícias sobre tudo que tá acontecendo no mundo para poder entender, porque os mercados vierem abaixo aqui, isso vai com certeza impactar o Bitcoin. Também acompanha o índice do dólar. Tá, o índice do dólar aqui tá na região, eu mostrei para vocês nas últimas análises aqui, tá? Então tá aqui numa tendência de alta aqui agora, vamos ver se ele vai romper esse conezinho aqui, ó, esse conezinho para cima, tá? Se ele romper esse cone para cima aqui, a coisa pode ficar bem bem complicadinha mesmo para o Bitcoin tá e outra coisa que não tá me, incomod que tá me incomodando um pouquinho no Bitcoin pessoal é a, é a questão da dominância tá vamos olhar aqui a dominância rapidamente então aqui a dominância do Bitcoin tá me deixando um pouquinho preocupado ainda que a gente não teve assim um né um Pump forte dominância. a gente está aqui ainda numa, tá numa tendência de alta dominância tá mas eu queria ver esse pump mais forte a dominância mais rápido possível tá? E destruir as altcoins aí essa é a minha expectativa Se isso aqui acontecer pessoal vai ser muito bom para o Bitcoin tá é para o mercado em geral. Então vamos ver se isso aqui vai tomar forma. Então acompanhe os, uh, os outros mercados aí, porque a gente está em uma região aí de bastante risco aí, devido aos mercados tradicionais, tá? mas eu estou bastante bullish com o Bitcoin, pessoal. Estou tá? extremamente bullish. Se, se os mercados tradicionais não, né, não der um estouro aqui agora, né, não, não, não prejudicar, aí, a coisa pode ficar muito boa aí. Excelente, tá bom pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí, então de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações. Eu vou deixar aqui então o um vídeo para você que quiser aprender como usar o terminal da TANI e como operar aqui na Prime SVT. E a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Um abraço!